Bem-vindos, vão chegando aqui nessa live que com certeza vai ser muito interessante para vocês, vocês sempre aprendem muito né, com o Delci, Delci traz sempre assuntos muito muito importantes para a gente agora nesse momento que estamos vivendo. E nós estaremos falando hoje sobre a, a energia da nova humanidade, né Delci? É isso aí, pretendo colocar mais uns pontos aqui sobre isso. E aí, será que o pessoal sabe o que é essa energia e o que é essa nova humanidade, né? Vamos falar um pouquinho o que é a nova humanidade? Vamos sim. É, o pessoal que está mais lá comigo, a gente sempre fala sobre essa questão, né? Mas uhum. é sempre bom colocar mais alguns pontos, trazer mais algumas ideias a respeito, né? Sempre tem muitos ângulos sobre isso, né? Uhum. Mas, especialmente, essencialmente... Essencialmente, né? Uma nova humanidade é justamente assim a, a questão de que nós podemos entrar num nível de atuação, num nível de percepção, num nível de instrução, distinto daquilo que vinha sempre sendo instruído para nós. Uhum. É, então, por isso que, na verdade, assim, ó, o meu trabalho, né? Ele recomeça a partir do ano 2000 recomeça mesmo, né, e aí recomeça com uma configuração diferente do que já tinha sido feito antes aqui no, no planeta, e justamente porque né, a partir desse ano 2000, e já vinha de um, alguns anos antes, de duas, três décadas antes, já acontecendo uma uma gradativa eh, possibilidade de mudança de determinadas regras na espiritualidade, e que culmina com, esse, com essa grande expansão, digamos, do ano uhum. 2000, na qual aí teve muita coisa, por exemplo, regras espirituais antigas, regras, por exemplo, de evolução, possibilidades de não mais ter algumas eh, definições de como eram feitos nos métodos antigos, e aí uma nova instrução também, porque aí mudam por exemplo, há um, uma realocação de certos mestres ou hierarquias de centros energéticos do planeta, e para isso para isso se tornar mais acessível, muitos trabalhos surgiram, e um desses foi o Moetian, né o método uhum. integrado de transmutação interior e ascensão, que é uhum. o codificador. E ele vem alinhando, então, essa parte assim ó, de como é possível nos conectarmos com, essa, com toda essa nova estrutura, que para uns ainda é imperceptível, porque conservam essas ideias que mudaram em um âmbito que é um tanto mais sutil, que uhum. a maioria persegue, né? Uhum. E, então ele vem assim, ó, com esses três pilares fundamentais dele, né? A meditação, a energia e a espiritualidade. Na meditação, essa volta para dentro de nós, no sentido de encontrarmos a, a nossa, o nosso lugar, o uhum. nosso sentido, né? des, des, desvincilhar com coisas que nos é, poluem e nos afastam desse, desse nosso centro. A energia vem como um acelerar isso e mesmo como uma forma, assim, de de simplificar, né? Porque, por exemplo, assim, discurso a gente tem de monte. Né? Na, na literatura espiritual, abre um livro, lê. Mas e aí? Eu abro o livro, leio e faço o que com isso? né? Sim. Uhum. Então, a, a ideia que as hierarquias tiveram nesse para esse período que a gente montou, foi que tivesse também uma prática simples uhum. que cada vez que tu fizesse ali a prática, a meditação em si, ela também te trouxesse força para uma conexão maior que tivesse uhum. algum resultado, e que também pudesse até usar em outras pessoas. Por isso tem uma semelhança muito próxima com a aplicação de energia como rei. Uhum. Né, é porque de... o Mointian tem muitos símbolos também, né? Trabalha com muitos símbolos. E, Aí e eu tenho uma curiosidade, que agora me vê a curiosidade. Você foi a única pessoa aqui no planeta Terra que recebeu os códigos Mointian? Não, Mointian, sim, que eu sou o codificador dele desde sempre. Mas a, ah. a, a questão é que Muitas outras técnicas surgiram uhum. com o propósito de também possibilitar essa abertura para essa nova humanidade, né? essa Entendi. nova configuração. Entendeu? São várias outras ferramentas e... parecidas. Uhum. Exatamente, com o propósito disso. Alguns ficaram no discurso, outros me misturaram com o antigo e, e perderam um pouco a, a vitalidade, uhum. mas eu consegui me conservar até aqui. Aí você tá firme há quantos anos agora com o Moinchan? Agora aqui são 22, quase 23 anos. Nossa, bastante tempo, né? E sempre com a mesma postura, sempre. Você nunca duvidou da, do Moinchan? Não, jamais. Nunca. Não. Uhum. Ao contrário, é cada vez mais forte. E assim, é... sempre tive uma ideia assim: ó, que se um, um tivesse sentido realmente o, o, o grande a grande força disso tivesse também se transformado já teria um excelente resultado uhum. mas na verdade foram centenas né então talvez até Ai, milhares que... Nossa que bom um que... Plano interno mais então uhum. é... isso aí e Nunca quando consigo... assim e quando você recebeu... Desculpa, desculpa, contar. Mas quando você recebeu o código Munchan, né? Já fazem 22 anos. Ele foi mudando com o tempo ou ele permaneceu desde que você recebeu a mesma coisa? Na verdade, ele, ele está aqui nesse planeta há mais de 200 mil anos. Uhum. A, a última vez que tinha fisicamente foi dois mil anos. E agora, ah, a partir do ano 2000, ele volta. Só que assim, Isso foi na época cinco, de Jesus? dois mil anos, sim. Uhum. Uau, que interessante. Uhum. Mas não estava lá com ele, não. Mas, se <risos> quiser... É isso que eu ia perguntar. Será que Jesus mas, usou o Mointia? Mas... <risos> Talvez pelo próprio estímulo daquela energia tivesse também sido necessário ali. Né? Uhum. Porque aí que tem as questões assim, ó, por que o Mointian se manifesta em determinados períodos cruciais? Né? Porque uhum. a, está havendo justamente isso que a gente está falando. Uma transformação da humanidade. Sim. Sim. Então, Sim. esse é um pressuposto básico. Só que essa transformação da humanidade, existe uma grande diferença assim, entre algo que é vivo e algo uhum. que é uma memória. Por exemplo, o que, que quer dizer com isso? Né? Algo que é uma memória é quando a gente, por exemplo, abre um registro de Akash, por exemplo, uhum. e percebe algo que foi utilizado no passado. Uhum. Só que existe um detalhezinho que é interessante da gente entender, assim que justifica a, a gente colocar assim como uma energia viva e renovada e que vem trazer essa nova humanidade porque em cada período, cada período existe uma estrutura energética, existe uma forma de o ser humano evoluir. E esse período agora dessa nova humanidade, ele, já, ele também ele vem trazendo uma nova uma nova configuração. E só que como aqui no planeta existem milhares de configurações distintas, porque os seres humanos são oriundos de vários pontos, né? uhum. então nunca houve um método que não se preocupasse necessariamente com essas estruturas, mas integrasse todos eles. Uhum. E esse é o propósito do Monty. Então, por isso que, por que, que ele é distinto? Porque ele não vai exatamente nas estruturas. O que, que são as estruturas? Esse conjunto de chakras ou centros de energia que tem que são distintos no Egito, nos Maes, né? são distintos. Sim. Nos egípcios, né? cada um desses grupos eles são distintos. Uhum. E aí as pessoas misturam e vão em, em núcleos diferentes que às vezes não são os seus. E o que, que isso faz? Se não é a tua estrutura real, isso pode causar rupturas sutis no teu campo sutil. E em uhum. vez de... Pode até te trazer um resultado assim como uma melhora emocional, às vezes até mental ou física, mas na estrutura sutil isso pode romper, comprometendo justamente tua, a tua evolução, que é o nosso propósito real aqui. Uhum. Então, e aí é o Moitian, comum... ele sanador disso, né? Um restaurador, Entendi. sanador Sim. e um aproximador. Aí essa palavra é horrível, mas mais ou menos assim. <risos> de uma configuração que ainda vai se manifestar no planeta. É por isso que às vezes quando eu falo assim que eu venho resgatar mestres, Os mestres. mestres assim, uhum. ah, mas se é mestre ascensionado para quem que precisa de ajuda, é que uhum. no, é um é uma metáfora, né? No sentido uhum. de que também se considera uma inversão da evolução. Aqui uhum. eu, a gente considera que todos já são ascensos, né? Uhum. Todos, todos nós. É que a gente então... tá com a amnésia, né? <risos> é, então, é exatamente, esse o resgate é justamente nesse, no ponto é. de que a partir do momento que a gente pode se conectar com o nosso centro, aí a gente tem esse resgate. E a gente uhum. vai se preparando para quê? Para que nós sejamos os mestres da, da, da, dessa humanidade no futuro. Ou seja, a nova humanidade... É uma humanidade formada por seres ascensos conscientes que uhum. vêm e continuam esse auxílio, mas de um nível mesmo espiritual e profundo. Que sabem da, de onde vieram, da fonte que vieram, né? Você Exatamente. sabe, eu não sei se eu te contei isso a primeira vez, mas eu fiquei mais de 20 anos na igreja evangélica. E quando hum. eu... Não, é, pois é, eu era missionária, eu era muito ativa na igreja evangélica, e eu pregava a Bíblia, né? <risos> Então, quando eu é, me dei conta do que que eu estava fazendo e do que que eu era, me vieram as perguntas o que que eu estou fazendo aqui, quem eu sou, e a Bíblia não me trazia as respostas, né? E, e tinha algumas algumas coisas na Bíblia que me incomodavam muito, é, de eu tenho que temer a Deus, ou Deus precisa ser adorado até tá lá fora, ou eu sou muito pequeno, eu tenho que me humilhar, me prostrar, oh, Deus, Sim. isso me incomodava, porque lá no interior eu sabia que nossa, se somos a imagem e semelhança de Deus, eu sou uma extensão de Deus, por que, que eu tenho que me prostrar e temer a um Deus? Então, assim, era muita coisa de, você é muito pequenininho, então você tem que se humilhar perante a Deus, né? E isso fazia uma confusão muito grande no meu coração. Então, quando a gente compreende que nós somos um mestre, um mestre mesmo, nós somos já seres divinos, né? E temos uhum. só que nos lembrar o que somos, aí, isso, esse, essa ideia de que somos seres pequenos que temos que nos humilhar, que não temos valores, isso, isso tudo é apagado de nós, né? É afastado de nós. É, a questão é que se a gente analisar também assim um pouquinho historicamente, as escolas esotéricas elas também fizeram um pouco disso quando elas também diziam assim aqui por mais que tu evoluísse, tu ainda tem que voltar para cá porque tu ainda tinha que continuar porque tu era tão pequeno também que uhum. não dava para fazer isso de uma vez só. Uhum. E essa é a ideia é que muda, os véus sobre isso caem. Sim, é essa sim. mudança que ocorre especificamente a partir ali de final da década de 1980 e especialmente a partir do ano 2000. Uhum. Quando então nós entendemos o seguinte, ó, sim, dá para fazer aqui. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E, é por e isso que não é precisa uma... morrer para ascensionar, né? Exatamente. <risos> que é muito Exatamente. mais rápido a gente fazer em vida. Exatamente. Essa uhum. ideia. Essa é a ideia. E aí é que entra o seu trabalho de resgate de mestres, né? Exatamente. E eu, acho, eu acho muito bonito esse, esse nome, eu, vou, eu vim aqui para resgatar mestres, é muito bonito isso. É, exatamente isso. E, e, tem, um, e tem um outro sentido também, né? um sentido que é do outro lado, que é essa participação com né? seres que a gente já chama assim libertos. Uhum. Né? Eu, eu uso esse termo libertos no sentido justamente de que são esses que se veem como pioneiros dessa nova possibilidade, então, uhum. são pioneiros de uma nova possibilidade, libertos no sentido de que entendem que é possível, sim. E mesmo que eu ainda tenha muitas coisas, né? porque uma coisa é o que a gente faz aqui, né? eu como ali, me estufo, tenho uma reação a isso. né? Uhum. Mas não é questão do que eu estou pagando algo, eu estou reagindo, né? meu corpo reagiu. Ou então, se eu sofri um estresse porque eu me permiti esse estresse, uhum. eu tenho que de alguma maneira corrigir, ou então se eu estou vivendo uma situação de vida que ela é também estressante e, e traumatizante, bom, eu tenho que ver isso, mas isso não retira a tua essência. Uhum. Né? Sim. E muito pelo contrário, quanto mais eu entendo que eu sou isso, mais fácil é e mais força eu tenho para poder fazer essa mudança. Esse é uhum. o, o grande ponto aqui, né? Entender que, que nós estamos aqui como corpo e temos experiências também como corpo físico aqui, né? Mas você sabe o que, que é tão é. interessante, sei porque em 2019, quando eu tive aquela reintegração que eu contei para você, eu, uhum. antes de 2019 eu era uma pessoa muito doente. Muito doente mesmo, eu tomava 12 comprimidos de remédio por dia há mais de 20 anos, né? Eu tinha hum. fibromialgia, eu tinha asma, eu tinha um monte de alergia, eu era realmente uma pessoa muito doente. E desde que eu tive essa reintegração monática, que eu me libertei, <risos> que eu me considero um ser liberto, né? De todas essas crenças, de, de, de, de tudo que me ensinaram, eu nunca mais precisei de remédio, eu nunca mais precisei fazer uma visita no médico, eu nunca mais tive dores, nada. É fantástico. Então, é, o, o, o pessoal aqui que, que começa nesse processo também vai, vai relatando muitas experiências, assim. Até se uhum. tiver alguém aí que. Eu não estou não acompanhando o chat aqui, mas. É, eu vou colocando depois aqui, se alguém se tiver me pergunta. Mas é que você falou. Vamos pensar bastante sobre é, essa abundância. É que você entrou agora nos no seres libertos, e isso é uma das grandes libertações, porque a doença uhum. significa que o ser ainda precisa libertar algumas coisas, né? Tanto emocional sim, como mental, sim. porque fica tudo gravado nas, nas memórias celulares, né? Exatamente, exatamente. Uhum. E, então, as, e você. Reações, é, você se considera um ser liberto já há 22 anos? Ah, sim. Essa sim. função ela exige que seja, né? Que, que seja. Um contato direto entre, justamente tem um contato direto entre esses libertos que ficam do outro, do outro lado assessorando, né? Ou até esperando que. e os que estão aqui, né? Então a uhum. gente tem uma, a, to, as práticas são justamente para que esse, esse contato se estabeleça, para essa para essa um, aproximação também, né? Então existe um contato direto e recíproco dessas dessas hierarquias desses seres que estão ali nesse plano espiritual nos nos alimentando. A gente uhum. tem várias meditações nas quais eles eles estão sempre nos, nos reparando, digamos assim, né? Óbvio que assim, tem tem muitas pessoas que tem o seu o seu tempo né o tempo é, o tempo é no sentido do, da possibilidade de fazer o movimento que realmente necessita né? que às vezes as pessoas não têm a força necessária para aquele movimento mesmo que saibam uhum. e saber já é tudo né porque retira aquela cegueira do inconsciente né minha vida está totalmente inconsciente estão conscientes, mas esperam Sim. um movimento então isso é bonito também de ver essa esse crescimento assim mas existe é. esse, essa interação direta entre os libertos que estão ali prontos e nos assessorando e esperando e os que estão aqui também já fazendo essa energia irradiar de uma forma mais uh, densa, né? Diria assim, aqui, aqui no planeta, né? Conta é, porque mim, eu, não, mas... o trabalho é aqui e ele é bem forte, o trabalho, né? É eu bom. sempre digo assim que desde que eu me sinto liberta, eu fico consciente 25 horas por dia você disse né que você está sempre canalizando o seu Eu superior 25 horas por dia e é 25 horas por dia e eu me sinto realmente observando sempre a minha mente uma, as minhas palavras as minhas, as, as minhas emoções 25 horas por dia quer dizer Sim. né isso isso para mim mudou toda a minha vida o José Maria falou uma coisa aqui que eu achei muito bonita Deus né, assim, eu vou até ler para você Deus se resgata uhum. mestres e quebrarem prepara mestres uhum. que bonito é isso Obrigada, José Maria. Que, que que bonito. É. E aí, uh, quando a gente fala assim de, de seres libertos, né? Eu vi uma coisa no, no seu canal que eu até dei risada quando você fala assim do, dos mortos e si. <risos> né? Morto por si, né? É como as é. pessoas ficam, né, na, na própria vida, né, que elas é sempre ficam se perguntando, né, e se eu tivesse feito tal coisa, né, eu, e se, né, muitas vezes se punem, né, por algo que aconteceu, e eu, eu tenho sempre, assim, uma ideia de entender as escolhas. Uhum. Né? Que elas, as escolhas sempre são felizes, né, e se elas não estão ainda, é porque a gente não conseguiu entender de fato aquilo Sim. que a gente até procurou. Né? Verdade. É. E, e o morto por si é aquele que perdeu a noção disso, né? Que se desviou uhum. disso e fica procurando algo que nunca vai encontrar. Né? É. Eu conheço até um, uma outra, assim, não tem nada a ver, mas é que eu acho engraçado. Aquelas pessoas que vão viajar e levam tantas bagagens, né? Hum. E aí eu falo que são as pessoas do IC, né? Ah, mas e se chover? Ah, e se fizer é, frio? E, se... e aí você coloca um monte de bagagem, a bagagem fica pesada, né? Então é... é, é, é... é interessante. É bem... é bem parecido, porque eu, quando eu vou fazer uma viagem, eu consigo viajar por um mês com uma malha pequenininha, né? E as pessoas não entendem, mas não, é porque é a única coisa que eu preciso, não preciso de mais. É, vai entendendo. Mas em si, Kelly, mas em si? Eu falei, não, mas não tem em si, né? A gente vive o um momento do agora, e no agora eu preciso disso. Uhum. É, Até bem. porque tem formas de conseguir aquilo que precisa também, né? É, ah, a Você Vanessa está dizendo. O nos traz ferramentas maravilhosas para o entendimento, a força que precisamos para fazer nossas resoluções profundas e nos libertarmos das nossas crenças, bloqueios, e assim encontramos... Encontramos, não sei o que ela quis dizer, mas... Quem bom, somos, certamente. Quem somos, isso são palavras muito bonitas, Vanessa. Muito bonita mesmo. E falando de, de pessoas mortas, a gente tinha falado disso na, na outra live, mas acho que é legal a gente falar disso novamente, como estamos falando aqui de seres libertos né e aprisionados, é, de que realmente podemos falar que existem muitas pessoas ainda vivendo como zumbis por aí. Ah, sem dúvida. Né? e, e é. esse viver como zumbi para mim ao meu ver é está totalmente desconectado daquilo que é que é da sua própria alma né é, Sem dúvida né hum. é, é, a, a grande dificuldade digamos de nós tentarmos falar assim de uma espiritualidade de fato profunda ela reside justamente assim aqui a gente tem que entender a, a, a vida interna de cada um e também uhum. quando nós falamos, assim, aqui, dentro dessa nova possibilidade de uma nova humanidade, né, que a gente pode ser ascensionado e tal, isso parece uma utopia para quem ainda está no mundo kármico. Sim. O que, que é uhum. o mundo kármico, né? As pessoas que estão justamente assim, elas não entenderam os ciclos da vida, elas não entenderam ainda que podem mudar, que podem melhorar, elas estão emaranhadas em todos, em, em tudo, né? uhum. Repletas de crenças, de limitações, né? Então, isso é, um, é uma educação que é, é. aí tem essa distinção, entre são mesmo dimensões de vida distintas no mesmo planeta. Hum, mas aí, não... se a pessoa já tem essa crença né, de que ela tem um karma, que precisa ser trabalhado, precisa voltar mais vezes, claro que ela vai desencarnar e voltar de novo, né? Exatamente. Não muda. Aí vai, aí vai ter que começar do zero de novo, né? Gugu, dadá, tudo. É, Exatamente. Uhum. aí isso é, é um atraso esse, né esse, esse, é o, esse é o problema né e que é o digamos assim a também a educação que essa nossa escola aqui vem trazer no sentido de entender assim olha muda um ponto de vista tu já muda a tua conexão né muda é. a direção da tua devoção né que antes ela era externa a seres a mestres a mentores né e faz esse teu mentor ser o teu próprio eu superior Pronto, já ganhou 50% do negócio. Verdade. Uhum. É. Aí você está então, falando sobre a mudança energética que nós temos no planeta, né? Exatamente, uhum. exatamente. Tem toda uma questão, né? que Essa ideia também, que eu acho que o único... Né, eu, sempre, eu sempre me aproprio dessa ideia por conta de tanto vivê-la, porém o, o, o, o autor, o único autor que fala que falou, né que agora já, já faleceu, foi o Trigueirinho, né? que é a uhum. questão da mudança da hierarquia planetária, né, o traslado, e do que isso ocasionou no planeta, que foi justamente essa mudança. Ele anunciava desde o final da década de 1980, mas ela culmina ali no ano 2000. Uhum. Mudança da regência planetária, troca do centro principal, que era Xambala, para mim, Sliplã, essa essa coisa toda. Aí a gente diz assim, ah, mas eu vivo numa outra. Sim, existem muitas espiritualidades e níveis dela, mas uhum. o que a gente está tentando colocar é uma possibilidade de sintonia com algo que é justamente de uma nova hierarquia, de uma nova humanidade. Essa, essa é a ideia. E não alimentar uhum. mais aquilo que existia dentro do possível, né? Mas... Ou podemos falar daquilo que existe dentro da crosta terrestre? Podemos falar assim? Ou é. daquelas energias que ficam somente é, ah, concentradas na crosta terrestre e não além da crosta Isso, terrestre, exatamente. né? Eu até chamam assim a campânula. Ah, que essa é, um, é a campânula. É um nível que, é um nível, assim, que hoje né, começa, essa campânula, ela, ela começa na quarta, vai até o pé da sexta, por conta de uhum. que ali também tem seres ascensionados. Uhum. mas que existe um algo além que seriam então esses libertos que se deram conta de que existe algo além e, e dessa possibilidade que a gente está falando aqui desde o início da conversa uhum. e essa mudança toda também que é uma mudança de hierarquias mudança de centros energéticos ela também ela ela também nos traz a responsabilidade né, a autoimportância né? ela nos traz um comprometimento, no sentido justamente assim, ele, inclusive, uh, a gente não fala mais assim de contatos, né de mestres e tal, porque eles também ficam dizendo assim, olha, quanto menos eles nos chamarem e mais eles entenderem que eles estão no mesmo nível que nós, uhum. né? que nós Esse estamos é caminho, no mesmo né? nível, uhum. mais direto isso fica e mais rápido fica também. Sim. Né? Não se tem intermediários. Então, assim, a ideia é sempre me colocar assim como um, um instrutor, alguém que consegue escrever o que é preciso, e dar instruções, mas que cada um está no mesmo patamar, sem distinção alguma. Né? Todos a única coisa mesmo. é que realmente alguns ainda estão assim muito enrolados com as impossibilidades, com os de né? Com os limites terrenos. É. Mas aí né? quando a gente começa a usar mesmo a, a energia... Uhum. Quando a gente começa a fazer a meditação, usar energia, a gente vai fazendo esse, esse encontro, vai, vai clareando a nossa percepção sobre a nossa vida mesmo, né? então vai uhum. vai ficando mais fácil de ver que é possível essa essa conexão profunda mesmo com o nosso ser, né? e é, é, porque, é fácil né? a gente ir sentindo isso. É porque é, Jesus, ele falou, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas ele não estava falando, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele estava ensinando a gente a dizer, eu sou a própria verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a hora que cada um de nós é, vivemos isso, né? Nossa, eu falo muito isso, eu falo, olha, se a gente for o amor, é, é o caminho, e nós só conseguimos ser o amor a hora que a gente fizer essa conexão total com aquilo que realmente somos, né? A conexão é, com a fonte, como... e para fazer conexão com a fonte, não precisamos de nenhum intermediário. Hum. Aí vai aquilo que você falou, vai através da meditação, qual é, qual é essa é, que você falou? A energia? Sim. E ó, a terceira, que eu esqueci. Meditação e... Que... Três coisas. É. Não, você falou três coisas. Não. O que, que é? Não me faça remitir. A, a energia da nova humanidade. E, a, sim, eu... a meditação, que mais? São duas coisas a mais. Eu esqueci. Eu, eu acho que é a espiritualidade <risos> em si, né? A energia que, que nos dá essa, uh -huh. esse impulso, né? E a, a meditação é o que nos faz voltar para dentro de nós. Então, acho que são uhum. essas ferramentas aí. É... Mas é muito diferente do que, do que era antes, né? Do que... Porque, assim, para entender de fato isso que eu quero dizer, a gente tem que um pouquinho separar, né? Uhum. Escolher, digamos, é. né? Porque se a gente... Porque assim, as, uh, quando a gente começa a entrar num, num caminho, existe uma terminologia que a gente tem que se adaptar a ela também. Verdade. Então, às vezes, o pessoal entra e fica curioso, assim fica vasculhando várias coisas, e às vezes essa terminologia nos puxa para algo que não precisaria mais. Uhum. Né? É. E essa, esse puxar significa também uma conexão. né uhum. Então, o que, que eu, eu recomendo sempre assim aqui? Uma coisa também é o meu discurso, mas o que eu gostaria muito que todos sentissem de fato, e que fossem Sim. lá nesse nível. E aí para isso entra justamente a, a meditação, o entrar para dentro, né? E eu, e vasculhar, ó, oh, é para mim, eu sou isso, eu posso ser isso, eu posso uhum. chegar nisso aqui, né? Porque o que, que faz alimentar o que é antigo é que a pessoa está conectada com aquilo ali. Então todas as verdades elas uhum. existem e são mesmo verdadeiras, né? Uhum. Mas elas são verdades porque as pessoas estão alimentando ela e muitas vezes Sim. se fecham para uma e aquilo, um é, e aquilo fortifica daquilo é exatamente fortifica se amplifica é, o que eu eu percebo né é que às vezes até me incluo nisso eu não, não me excluo não que a humanidade ela é muito um, acostumada com bengalas na vida é, exatamente. E uh, esse, esse movimento todo que está acontecendo, eu vejo isso como uma bengala. Tipo uhum. assim, eu não consigo me conectar, então eu preciso de um terceiro para que, que me é, leve sim. até lá. Né? Sempre, isso, sempre foi assim. É, e Houve isso um, acaba, um, ou... na verdade, tirando a pessoa do mestre que ela é. Né? Lá no, no ano 2000, quando começou, tinha, tinha acontecido isso. Aí deu uma acalmada e agora voltou. né Parece que voltou tudo, assim né essa, essa questão do... Todo mundo... Oferecendo coisas que não se sabe de onde saiu, assim, né? Isso. É, tem que ter bastante cuidado, assim mesmo. Eu tenho muito cuidado também para que também não fique dizendo que sou o caminho, né? Sou... <risos> tá. <risos> Todos são, mas é, mas é uma mensagem distinta no sentido de um treinamento, de uma educação para que cada um sinta mesmo, né? Sinta. Uhum. Sintem, sim. sim. É, quando eu falo assim, eu sou o caminho, a verdade a vida, não é para ninguém me seguir, mas é para que cada um fale isso. Por si é, só, exatamente. né? Vai exatamente. lá para dentro, através de uma meditação, e saiba que você é o próprio caminho, e você é a verdade e a vida. Então, faça uhum. o seu próprio caminho com a, sua, com a sua mônada, né? Com o seu Sim. eu superior. Uhum. Uhum. Tenho, tem uma coisa também que você fala e que as pessoas já me falaram que a gente fala parecido isso, é que está uma moda agora de falar de fractais, né? <risos> Nossa, eu vejo, escuto as pessoas falando de fractais, isso dói no meu ouvido porque não, não ressoa com aquilo que, que eu sei que eu sou. De que eu até de dei fractais, uma pesquisadinha sim. nisso aí, quando começaram a falar muito para entender do, de onde eles estão tirando isso. De onde né? tiram isso, De né? onde vem isso. Então aí tem uma ideia de uh, que é bem interessante até, de separar, né, de fazer uma distinção entre fractais e extensões de alma. Uhum. Né? Fractais, fractais seriam assim, ó, memórias, memórias nossas que ficaram presas em algum lugar, ou seja, uhum. uma emoção, um uhum. trauma, né? aí sim, isso é fractal, é um fractal de memória, de emoção, uhum. algo que ficou, mas isso é da personalidade, ou seja... Sim, não é o ser completo. Que, isso, a uhum. minha personalidade está incompleta porque em algum ponto da minha vida ou da minha existência eu deixei uma partícula alimentando algo. Uhum. E aí eu tenho que fazer o quê? Isso é questão de resolução profunda de personalidade. Resolução de personalidade, entende? Uhum. Aí isso é um fractal. Minha Extensão de alma é outra coisa. Que a gente até nem. Eu, particularmente, não, não trabalho mais. A gente trabalha agora com mônada. Uhum. Trabalho, né, com o resgate da essência, e isso vai se vai se juntando naturalmente. Né? Sim, Antes sim. tinha o pessoal que fazia muito esse... Ah, se a minha se a minha extensão de alma está lá em, é, em Andrômeda, eu não posso ascensionar, né? Uhum. Sim. Aí fica complicado, e o pessoal realmente fica... Ah, enquanto eu não resgatar a minha essência de Andrômeda, é, saber que muito... nós nós viemos aqui para nos resgatarmos, mas nós a nós mesmos, né? E não é, temos na, que nos na, preocupar. Na, na medida que a gente toma a rédea disso e eu digo assim, ó, eu sou eu, essa essência, pronto, já resolveu todo o resto. Porque essa essência, ela está muito acima disso, né? Acima desse, dessa publicação. É. E essas ainda, era a educação de uma certa espiritualidade que justamente enfraquecia o, o espiritualista, o buscador, uhum. como era chamado, né? porque uhum. ele dizia assim, olha, tu tem muitos fragmentos, como é que tu vai querer ser ascensionado agora? Como é que tu vai querer ser um ser integrado se tu nem faz se, nem você tem? ficar pequenininho, né? É, exatamente. Hum. exatamente. É. Então faz muito mais perdas do que do que, que agrega. É do e que muitas sombra. vezes essa essa questão também que alguém pode ter percebido assim, colocado essa teoria, ela também é, é, estaria muito mais relacionada a a pessoas da, da, da própria família, né, de antepassados, uhum. desses, aí sim, fractais, aí sim. Sim, sim, né? mas eu acho que fica muito mais fácil das pessoas compreenderem de onde elas vêm, se a gente fala, eu sou uma extensão da fonte, né, parece que assim, a, a fonte se estendeu, elas simplesmente são, <risos> né, são dedos <risos> que estão e, trabalhando aqui, do que fala fractal, eu uso já a essência para não ficarem se preocupando com essa coisa toda aí, porque senão realmente fica uma coisa sem, sem fim. Fica sem é. fim. E já que você entrou em extensões de alma, né? Essa, essa é a sua curiosidade, que eu acho que tem muita gente aqui que gosta de escutar sobre isso, que as pessoas é, falar sobre as, as extensões de almas que estão se reencontrando agora de uma forma bem romantizada, né? Então. Você, você, o que, qual é o seu olhar sobre isso, das pessoas estarem se reencontrando? Porque eu acho que sim, pela frequência e por tudo que está acontecendo no, no nosso planeta, estão havendo sim reencontros, mas ao seu ver, esses reencontros de extensões de alma, de uma alma, uma única alma, das 12 extensões, como que você vê isso? É, eu, eu, eu particularmente já não, não, não incentivo, não ensino assim, que, é, que se preocupem com isso, mas por exemplo, assim, eu, eu gosto mais de falar mesmo da questão de, de mônada. Uhum. É, mas ainda assim, eu vejo que sim. Uh, se, se eu creio que existe uma, uma abertura muito maior, eu também creio que muito mais pessoas estão entendendo o seu mundo interno. Uhum. E mundo interno envolve justamente memórias, encontros, possibilidades, né uhum. grupos de alma aí também a gente poderia chamar, que envolve sim. mônada também. Né? por exemplo, uhum. quando a gente faz ali um, um, um, uma meditação mais profunda, a gente forma um corpo de grupo, o que, que é um corpo de alma, né? Sim. corpo de mônada, né? uhum. a gente tem uma, uma, uma agremiação de, de seres que não é egrégora, né uma hierarquia, a gente forma uma hierarquia. Uhum. Então, dentro disso, sim, tem muitas memórias, seres que se aproximam, o problema é quando, às vezes, a gente diz assim, ah, eu eu encontrei essa pessoa porque eu tenho que resolver um, um, uma questão lá da encarnação passada. Né? Um karma. É. Um karma que eu acumulei é, com ela. Um amor <risos> perdido ali que eu tinha. E aí eu vi muita gente se perder nisso também, porque uhum. cada um que encontrava, eu tenho que resolver essa situação. E aí já entrava, na verdade, em vez de ser espiritualista, entrava no, no amor romântico. Assim, ah, sim, sim. se esquece do que ó, veio fazer aqui. Eu sempre, eu sempre sou bem aberto com todo mundo, assim. Eu já encontrei muitas das minhas complementos de mônada e nem por uhum. isso a gente precisa estar junto. Sim. Né? até com uhum. algumas eu vivi há algum tempo. Mas você sabe o porquê que você reencontrou essas suas é, extensões de mônada? Sim, porque precisava reintegrar a minha maior né? Uhum. precisava também juntar isso no, no plano superior né? e viver uhum. totalmente. Como por exemplo, assim, quando eu falo lá do início, né, que tinha ali o um, um, um, um, uh, separo o, o Delci si, desse ser interno por conta de uma transição, de uma transmutação que eu também tive, uhum. também foi um caminho. Né? Falar disso hoje é praticamente uma mentira, porque a partir de 2007 também se integou, integrou totalmente. Uhum. Agora eu tenho memórias de quando isso não era integrado. Então. Uhum. então eu tenho memórias de partículas que ainda podem estar encarnadas, mas que são memórias porque aqui eu já sou integrado, uhum. todos nós somos na verdade, Sim. né? Uhum. Mas se eu me, ainda me prendo a uma memória eu vivo do passado aí eu também não estou conseguindo ver o que tem para frente porque por mais que a gente evolua, sempre continua evoluindo né? Sim uhum. Então eu nunca eu não gosto assim também de dizer assim: ah, eu cheguei no patamar disso isso, porque eu não sei, eu nem cheguei ainda. Tem muito. Uhum. E realmente eu quero esse muito, né? Toda, toda vez que é. o pessoal faz uma iniciação, eu faço junto, então eu também estou uhum. As minhas sim. iniciações internas elas seguem sempre. Uhum. Então, nesse esse sentido, assim, do, do entender que sim. Muitas vezes tem memórias, pessoas que estão aí junto há muito tempo, memórias planetárias, memórias de outros de outros sistemas, tem, né? Uhum. Mas não necessariamente que a gente tenha que resgatar ou viver algo que não daria mais certo aqui como personalidade. Né? Sim, sim. Quando você fala assim, é, eu vou continuar evoluindo, né, sabendo que nós já somos seres completos e divinos, você quer dizer, vamos nos tornar seres humanos melhores? Não, quero dizer mesmo que tem uma evolução além da humana ah. e além... Uhum. Você e diz no, no, no plano espiritual, então, isso, né? Isso, isso. Uhum. Tá, que a isso. gente continua evoluindo espiritualmente. Porque, tá, me, por exemplo, tá, me tornei ascensionado e estou liberto. Uhum. Parou? Não. Segue? Uhum. <risos> Segue muito, porque aí tem outras iniciações, soares, Tem outras experiências em outros lugares, né? E, porque traba e a... tem uhum. trabalhos que precisa desenvolver... Tem caminhos uhum. que tu precisa percorrer. E aí fica uma outra pergunta que todo mundo me fala. Tá bom, a gente ascensiona, né? A gente volta para a mona, faz a reintegração. E aí, essa mona dela é deslocada para outro lugar? Pra... Ou ela continua no mesmo lugar, a mona? <risos> Olha, aí, de, aí depende muito, né? Depende do que vai realmente fazer, do, do uhum. trabalho que tem que fazer. Do... Se tem, que por exemplo, assim, sabe se eu tenho esse trabalho planetário, eu me aproximo, né? eu fico mais ou menos nessa aura uhum. para, se eu precisar, por exemplo, assim, se eu precisar, se eu tiver um trabalho de encarnar novamente aqui, eu faço. Uhum. Se eu tiver, uhum. se esse trabalho for em outro sistema ou de uma outra maneira, como, por exemplo, eu falo que tem esses esses libertos que nos auxiliam em um nível espiritual, né? a gente chama a nave, né? A nave, uhum. mas, enfim, eles, eles poderiam estar em outra, mas eles têm esse trabalho a cumprir ali. Uhum. Tem trabalhos em nível, em nível galáctico, de sustentação galáctica, isso vai crescendo cada vez mais. Crescendo uhum. cada vez mais, porque a gente tem uhum. muito trabalho. A gente tem muito trabalho e o planeta Terra também ainda precisa de muita ajuda, né? Você, então, gente... acha, você acha assim, por exemplo, se, se você totalmente completo, ascensionado, e, e você já se sente evoluído e capaz de ajudar o planeta Terra, aí você desencarna. Você falaria lá para para o comando planetário, não sei se você também usa essa palavra, mas falar assim, eu, eu gostaria de voltar lá para ajudar as pessoas que ficaram? Você acha que há essa possibilidade de falar, ok, Deus, então você vai retornar lá e você vai continuar esse trabalho que você iniciou, aí você encarna novamente como ajudante, ou você fica como, é, como um espírito aqui ajudando, isso, como é que você vê isso? Porque tem, tem uns espíritos que, que dizem que fizeram isso, né? Assim, ó, antes da... Esses dois mil anos, por exemplo, que ficou entre o período anterior e esse, eu fiquei num lugarzinho suspenso, uhum. com um auxílio, muitas vezes vendo os que estariam para auxiliar, para uhum. trabalhar junto, acompanhando uhum. até essa outra outra parte minha que tinha ficado por aqui. Agora, hoje, quando se vai nesse caminho, tem um determinado ponto que... E esse é um ponto que, é, que muitos perguntam para mim também tem um ponto que não existe mais essa questão de escolha. E aí a gente uhum. diz, ah, não tem. Ah, então quer dizer que tu é obrigado a fazer? Não, também não tem obrigação, mas é um fluxo. Quando entra uhum. no fluxo da vida superior, os caminhos realmente se abrem, porque aí existe assim, uma, uma coisa chamada linhagem espiritual. Uhum. A gente vai encontrando as nossas características reais e elas podem nos levar para muito distante dessa órbita terrestre, né? que envolve todos esses planos terrestres, ou pode sim ser necessário que a gente volte para cá. Esse primeiro momento do que eu falo ali do resgate de mestres seria justamente para receberem uma instrução e entenderem se vão ser realmente mestres que vão encarnar ou prestar uhum. auxílio desencarnados, e desencarnados uhum. no sentido mesmo espiritual, não nessa coisa de, de plano astral, né? Uhum. Não é isso? Tá. É diferente. Uhum. Ou, mas aí também não é uma propriamente uma escolha. É mesmo um fluxo. Se aquele teu fluxo por A, por B, por tua característica, por teu, por teu raio, por tua mônada, por teu, uhum. por teu, indicar que esse é o caminho. Uhum. Aí acontece. Acontece sim. Acontece porque as muito. coisas acontecem por afinidades depois. Porque na verdade você não, não é mais Deus Si quando você desencarna, isso. né? Isso, isso é na verdade é o seu corpo emocional, Deus Exatamente. Si, né? E isso justamente justifica o porquê de algumas hierarquias trocaram também de nome quando houve essa transição do planeta, uhum. e porque também eles não querem muito mais a questão da identificação é, com aqueles nomes, né? por exemplo, Jesus, né? Uhum. continuam colocando, né? que tem outras denominações, e, tal. Sim. e muitas hierarquias, como por exemplo, Saint-Germain, Couture, Memória, né? que trocaram também de nomes, porque eles passaram por um patamar distinto. Uhum. Então quando tu passar por esse patamar distinto também tu vai ter uma outra concepção, uma outra é, estrutura e uma outra definição do teu processo espiritual a partir dali. Mas sim, respondendo, sim, é possível, sim. mas não por uhum. tua vontade, mas sim. por algo que está além dessa vontade. É né? por, por algo esse, maior, né? Superior mesmo. Então podemos dizer que sim que, você, que a gente acaba até ficando por uma vontade maior de fluxo é, como um anjo aqui fazendo um, um trabalho <risos> necessário, né? É. E falar em anjo, é, qual é o seu olhar sobre anjos? Posso? Pode. <risos> Pode. Eu já vi uma coisa sobre anjo que que foi me dado uma imagem, mas o primeiro eu quero escutar a sua versão. <risos> Uh, posso mesmo? Pode, vai. Dentro do. Eu até fiz várias uh, explicações, escrevi muitas páginas para não entrar muito assim, porque aí quem vai lendo né é porque está querendo a informação, aí eu não me comprometo, digamos, com chocar. Uhum. Mas dentro do, do processo, esse que a gente vai definindo como campanha né, e que existem. Várias hierarquias no planeta, não propriamente essas hierarquias que a gente chama, por exemplo, mestres ascensionados, mas hierarquias num todo. Né? Eu, divido em, eu divido as hierarquias que estão no planeta em quatro. Né? Aquela dos mestres originais que formaram uma dimensão que não é essa terceira, a dos invasores que criaram a terceira dimensão, a dos seres humanos que ascensionaram dentro dessa concepção e os invasores, que eu me incluo, que vieram uhum. justamente trazer essa nova concepção que seria a original. Dentro dessa, dos que invadiram antes e que construíram uhum. essa 3D, aí existem guerras entre eles. Essas guerras entre eles são para quê? Para se sustentarem <risos> pelo ser humano. Eles uhum. se alimentam do ser humano. Eles uhum. se alimentam como? Aquele energeticamente isso das emoções uhum. daqueles que se conectam com determinadas vibrações que não precisariam mais existir uhum. né? e aí dentro da porque por, que... por que, que eu falo guerra porque eles estão em conflito para ver quem pega mais gente e, de... uhum. e nisso, aí eu não vou entrar porque é um contexto histórico bem maior né de, uhum. de exércitos digamos assim de, de anjo e demônio fica na mesma uhum. tá fica na mesma e aí até eu tenho lá um, alguns vídeos que falam sobre o bem e o mal. Né, que é todo um contexto assim, bem interessante, assim, amplo, né, que eu estou resumindo. E aí, geralmente, dá é, pano para... É, como chama? É, essa discussão? Eu, assim, eu... Que... eu sei, eu sei. Mas tem, todo um, tem toda uma justificativa para isso. Então, do meu ponto de vista, esses que inspiram, assim, que as pessoas acham que inspiram, na verdade, eles são... A mesma coisa, tá? Anjo e demônio, porque eles estão num nível bem abaixo daquilo que o ser humano realmente poderia, pode ser e é. Mas uhum. eles estão mesmo nessa luta por é, conseguir a energia do ser humano. E é justamente ainda de... essa justificativa da nova humanidade, dessa nova configuração, ela vem justamente para nos tirar dessa... Car... dessa carga ou desse cargo de sermos hum. alimentos dessa, dessas dimensões, né? desses seres que estão aí alimentados, sendo alimentados por nós. Hum. E que muitos insistem em abrir brechinhas e portinhas para que as pessoas pensem que de lá é que vem o que precisam uhum. E as pessoas são totalmente manipuladas para continuar abrindo essas brechinhas. Isso, e está né? abrindo muito, sempre. E eu acho que no momento que estamos agora, né, eu acho que essa abertura tá bem grande. Bem, bem, bem. É. É, já, já tivemos problemas bem sérios com isso, né, tive ó, uhum. ali mesmo, nessa parte aí de 2012, né, não sei se te falei, mas tem um livro que eu lancei no dia que o fim do mundo ia acabar. Não, não falou. É. O livro hum. branco, eu fiz questão de fazer a data de lançamento no dia do final do mundo ali nossa aí eu, até eu, eu, ver vamos ver se o pessoal tá indo lá vai lá ou tá com medo vai ficar em casa e fechar a porta <risos> e aí deu bastante gente essa, essa questão que eu, que eu uhum. volto a falar é porque nessa época o, houve realmente assim um problema bem sério de abertura bem profunda de determinados portais que estavam querendo fazer uhum. E aí, a gente juntou uma, uma galera né para para justamente fazer a força contrária a isso aí porque se não realmente nós teríamos um problema bem mais sério aí aí sim teríamos uma abertura muito próxima disso que a gente chama aí astral né uhum. não é o espiritual né são forças memórias uhum. tudo que que que é o conflito e uma aproximação maior ainda dessa dessa alimentação que que existe nesses outros planos né? então a educação aqui que a gente faz e a questão da energia é justamente para que possam entender, resgatar a sua, né? E quanto mais a gente vai limpando essa parte da, da personalidade em si, né? Desses, uhum. Aí vão voltar os fractais. A, é. gente vai, a gente vai juntando isso, menos a gente vai sofrendo de ser alimento. E mais a gente vai entendendo a nossa essência mesmo, e o nosso papel nesse universo de fato. De Quanto fato. mais independentes no, nos tornamos para a nossa própria reconexão, né? É, exatamente. E não depender de, de outros. O, o grande problema ainda de falar disso é que parece que eu estou fazendo a mesma coisa que os outros. É, eu não vejo de, isso. Como porque assim? para alguns causa medo. Então eu não posso fazer isso. Então eu não posso fazer aquilo, entende? Uhum, uhum. Quando na verdade é justamente o contrário. Pode fazer o que tu quiser mas desde que esteja conectado contigo. Sim. É, então, essa, eu aprendi isso, assim, que às vezes eu falava e levava para um outro lado. Então, agora eu tenho que fazer essa ressalva. É para a gente poder fazer o que quiser, mas com consciência. E aí, muitas vezes, a gente nem vai querer fazer. É, verdade. É, quando você falou assim, eu, ch eu chamei a... Quando você falou assim, eu chamei a galera para me ajudar. Fiquei curiosa que galera é essa. Essa galera foi o seguinte... É, além dos libertos, tinha um pessoal que que estava chamando para auxiliarem até financeiramente os que estavam indo, indo mesmo abrir os determinados portais, portais bem sérios de centros bem fortes, fortes uhum. que estavam fechados, selados há muito tempo, uhum. e que esses assim, abririam totalmente a quarta, baixa dimensão né, do uhum. astral. Sim. E é isso que causaria... Aqueles transtornos todos que estavam anunciando. Nossa. E aí, quando eu falei para alguns grupos que estava acontecendo, que eles estavam entrando de gaiato, porque uhum. eram grupos espiritualistas, sentidos assim, como profundos, e o uhum. disse, porque eles se diziam assim: eles diziam que tinham reuniões no plano interno uhum. e que o que estava acontecendo. Então, eu disse, tá, vocês não dizem que estão tendo reunião, então vamos marcar uma. Vamos marcar uhum. uma agora e vocês vão lá e ver o que, que vocês estão realmente aí fazendo. Uhum. Aí eles foram e eram pessoal muito grande, assim, eles tinham na época um, um blog forte lá que tinha milhões de pessoas. Aí, uhum. quando eles viram, alguns uh, entenderam. Uhum. E você e aí, pode falei, citar? Você pode citar que é, tipo de, de coisa que eles fizeram para abrir esses portais? Rituais, pô, faziam, assim? É, rituais, eles rituais. faziam rituais e, e invocações, né? Óbvio, invocações, rituais, uhum. invocações e e, digamos assim, aquela a, a memória daquilo que, que eles tinham sido antes também. Hum, e aí, exatamente. em vez de alimentar o que precisava ser, com essa uhum. nova humanidade, estaríamos voltando... À Naquela energia do passado que causou isso. também muito muito caos, né? Isso, exatamente. Uhum. É, exatamente. Porque isso é cíclico, né? Tivemos uhum. lá Atlântida daí outros, né? A mesma coisa, a abertura daqueles, daquelas mesmas fontes ali. Mas, na verdade, quando a gente é, compara, nós estamos indo no mesmo caminho, né? Não estamos quase no mesmo caminho indo da, do, de, do que aconteceu em todas as civilizações? Né? Sim. É, sim. E agora é a nossa escolha se a gente realmente quer que aconteça todo aquele caos ou se a gente faz alguma mudança, né? Eu acho que é sempre é. a nossa escolha. Sim. É, o, o, o que eu vejo mesmo como problema é justamente isso, assim, ó, que alguns que se dizem espiritualistas não estão sendo espiritualistas. Uhum. Na verdade, estão causando caos, né? É. <risos> uhum. Que existe essa essa grande mudança, né? Então, até a questão da energia mesmo, dessas estruturas energéticas, né? Quando a gente vai vai entendendo o que é, quando a gente vai trabalhando com a energia, né? do que não precisa, do que a gente pode descartar. Uhum. Mas é muito difícil, assim. Eu eu realmente, assim, eu tenho ficado um pouco mais isolado por conta disso, assim. Que eu, eu vejo muito essa... Essa, essa mescla com aquilo que não precisaria Sim. existir. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, também eu não quero ser radical. Né? Uhum. Porque, na verdade, o Moen é um método integrado, quer dizer, integra integra várias ferramentas, não é? E é, se, eu, uhum. se a gente fizesse assim, só uma analogiazinha, né? por uhum. exemplo, as terapias mais antigas e tradicionais, né uhum. elas se baseavam no magnetismo, magnetismo. Uhum. Por exemplo, a gente pode sentir, tirar, por exemplo, se assim, frega a mão, uhum. faz algumas respirações, na respiração tu pulsa essa energia para as palmas das mãos, ela vai aquecendo, ela vai fluindo, né? mas isso aqui é magnetismo. Na medida que eu puder fazer isso com mais intensidade, que eu entendo, porque eu estou bem comigo mesmo, e aí tem toda uma disciplina de dieta, sou exercício, uhum. certo? Eu consigo fazer o meu magnetismo e ir para o meu ponto, um ponto do meu corpo, me sintonizo com determinadas forças, ou posso fazer isso para outra pessoa. Mas ainda é magnetismo. Uhum. Quando a gente entra no, na canalização, que é um avanço disso, né? o magnetismo a gente usa na massagem, no shiatsu, no doim, né? uhum. que são as técnicas antigas. Quando a gente entra na canel, canalização, esses pontos que a gente precisa desbloquear com jet, sono, exercício, eles já imediatamente se desbloqueiam. É o mesmo que acontece com o reiki. Sim. Uhum. Né? Então, o reiki tem a iniciação, desbloqueia pontos, a concentração vem o fluxo da energia. Moitian uhum. vem com esse princípio justamente para ser fácil de usar. Sim, sim. Porém, aí, então o que justifica? Justifica que até reiki existia uma estrutura energética diferente. Por exemplo, uhum. o reiki ele é feito para trabalhar com centros de energia orientais. Centros de energia não são chakras, né? Centros uhum. de energia são aqueles da cultura taoísta, né? Pontos de concentração, uhum. tal... Depois, quando ele veio para o ocidente, eles mesclaram com a ideia hindu de chakras. E aí uhum. colocaram determinadas posições sobre a contraparte física de órgãos, não necessariamente chakras. Uhum. Tá? Mas funciona. Só que hoje, qual é a ideia do Moetheon? Pegar algo que é simples, no sentido de desbloquear o fluxo de energia, só que mais potente, porque quê? Porque, em vez de nos conectar com algo externo, como o reiki ou outro tipo de canalização que está vinculado a determinados seres ou hierarquias, conecta com a tua essência. Uhum. Então, por isso ele é mais potente. E aí a gente tem também algumas convenções né, de não querer a cura. Já, ah, Então, como é que eu vou ser terapeuta? É porque a gente quer que a pessoa se transforme. A energia vem para ela também se conectar com o centro do ser dela, se dar uhum. conta determinadas coisas que precisa transformar, isso é evolução, aí Sim. evolui, e o Muay Chian tá está indo nesse sentido, além de trazer essa energia, que é a canalização, que já tem o desbloqueio, ela é a tua energia, então, por isso que eu digo assim, o Muay Chian é só um meio para tu encontrar o teu próprio fim, Sim. toda a minha instrução é para que tu consiga, de fato, encarnar o teu eu superior, né? Na verdade, canalizar, porque a gente conversou sobre isso, sobre canalização, e você canaliza o seu eu superior, que é a sua essência, na verdade, né? Sim. sim. E é por isso que ele é tão poderoso, né? Exatamente, e essa, essa é a ideia, a educação real é essa, da gente se voltar para dentro de nós mesmos, conectando uhum. com esse, né? Por isso que, é, que são esses três pilares, e a energia é essencial, porque ela te dá força. Então, por exemplo, se às vezes a pessoa não está acreditando muito que aquilo ali está fluindo fazendo, ela vai ali na, na mãe, no, no filho, uhum. e sente um resultado, né? É um subterfúgio, né? Sim, o mãe Se sim. disfarça, digamos assim, de energia, ainda que, uhum. sim, tem muitos terapeutas aqui que são, que usam só a mãe muitos mesmo, e os resultados uhum. são excelentes, né? Uhum. Mas tem essa, tem essa mudança toda, tá? tem, essa, tem essa diferença toda de estrutura. E ele, ele é entregar, integrado por quê? Porque, então, por exemplo, se existisse uma técnica como reiki, que era elado, tal, deveria ter uma técnica hindu, deveria ter uma uhum. técnica maia, mas o Moen Tian ele não está preocupado com nenhuma dessas, porque ele integra e traz uhum. a aproximação de uma, uma futura estrutura energética. Uhum. Tá? Ainda que se eu posso usar no meu estômago, sim, pode usar no estômago, sim, <risos> no joelho, mas ainda no sentido de que se eu uso no meu joelho porque ele está com dor, é para eu entender a informação a informação que o joelho captou. Ah, sim, porque na e verdade aí, é a raiz não está ali. Exatamente. Agora eu tenho uma pergunta, não? Porque assim eu acho tudo muito lindo essas ferramentas, elas são todas muito muito lindas, né? Só que eu sempre eu sempre prego uma única coisa que é muito simples, é é algo que se todos se esquecesse de tudo que aprendeu e simplesmente se reconectasse com aquilo que realmente é com a fonte, nós somos o amor, nós somos e para mim, o amor é, é aquilo que regenera, é a única coisa que cura, é a, é a única coisa que realmente nós necessitamos, é sermos o amor. Né? Então, assim, nós temos todas essas ferramentas, na verdade, para que a gente consiga sentir o que realmente somos, é que é o amor. Mas é se a gente deixar tudo isso de lado, e se a gente conseguir se reconectar, e só o fato isso, de eu... Por isso né? que eu falo que eu sou, eu sou um meio, porque, na pois verdade, é. a, a essência é essa. E uhum. aí também tem a questão assim, por que tu tem tantas técnicas, né? Até no próprio método, são centenas de técnicas. Por quê? Porque uma dessas, talvez, seja justamente a que causa isso que tu tá falando. Sim, sim. A que, sim. Te, de fato, te... Por isso que é tão bonito, assim, sim. o seu trabalho de você reintegrar tudo isso, né? De integrar. É. Só que uh, eu vou ainda um pouco mais além, quando eu dou os meus cursos, eu falo assim, olha... São muito bem-vindas todas as técnicas e uh, é muito bom nós sabermos né, é, essas técnicas, mas quão lindo seria a gente conseguir essa reconexão sem precisar ah, de nenhuma é... ferramenta. Exatamente. Né? De é, simplesmente. Então, e, olha só, originalmente, eu queria uhum. que fosse assim, meia dúzia de páginas só para falar isso. E eu é. sempre falo assim, hoje são quase duas mil páginas, porque eu tive que ir densificando isso para que cada tipo de pessoa que venha consiga entender. Mas uhum. que. Por quê? Porque ainda não conseguem entender justamente esse, esse ponto principal, que é mesmo é. a conexão com o centro de si. E é eu, vejo, é. eu vejo como é... Porque assim eu, eu, eu tenho uma maneira muito simples de explicar sobre isso, mas mesmo simplificando é tão complicado é, para as pessoas entenderem, entenderem que ser o amor é o... É o motivo de estarmos aqui, né? E que iremos fazer essa ascensão, essa reconexão quando entendermos que somos o amor. E se somos o amor, temos que manifestar seu amor através dos pensamentos, das palavras e das nossas atitudes, né? É. Então é. assim eu, eu vejo. Tema próximo a esse que eu falei na última sexta, tem. Ah é? Né? Todos os meus vídeos, todos os meus vídeos sempre se resume nessa única. Nessa única ideia, temos que ser o amor, é isso? Esse é o, é o intuito de estarmos aqui, sermos o amor. Então, precisamos encontrar um caminho, uma técnica, uma ferramenta que nos faça ter essa reconexão para sermos Sim. o amor. né? Para dar essa certeza. Para dar essa certeza. Então, assim, eu acho, eu acho muito lindo. O Gente, eu não consegui estar tá na última turma, mas eu vou estar agora na próxima, né? Eu vou estar, eu vou ficar acordada de madrugada para poder fazer o curso. <risos> Será que alguém tem alguma pergunta aqui para fazer para o Deus? Olha como o tempo passa rápido, Deus, com você. Então. Uma hora já que estamos aqui. Nossa. Muita expansão no agora, sim. Acho que isso é muito importante, né? <risos> a gente aprender a viver no agora e não no, no passado, né? Regi... Oi, Regina. Bom, pergunta: vocês têm alguma pergunta? Acho que a Luzemar fez uma pergunta de qual o primeiro passo para iniciar o Moin Você gostaria de falar como que a gente inicia no, no Moin É, tem um. O nível 1 um, é dividido em duas partes. Né? A primeira uhum. é que a a jornada da chama devocional e uhum. é, agora eu estou estruturando para que seja um curso mesmo um curso que vai ficar disponível ali para não precisar todo mundo que tá formando turma uhum. e, e essa turma de nível 1 será bem provável agora em outubro né? uhum. Depois, né? preparando algumas aulas ali eu, eu mostro toda a estrutura do, do método mas eu já deixo tudo disponível ali desde o início para quem quiser seguir segue se não quer usa já é o desbloqueio da energia também vão ter uhum. são 10 técnicas que eu que eu ensino técnicas com a energia né mas uhum. também tem várias acho que são 11 aulas de meditação mas fica ali disponível para todos todos que entram tem uma iniciação, e... uhum. que essa iniciação vai ficar nesse curso de uma maneira especial diferente dessa vez também é e aí as pessoas que fazem, tem nível 1, um, nível 2, nível 3, né? As Sim, pessoas então, que tá... terminam... Ah, tem até o 4. Para se tornar um terapeuta, a gente tem que fazer os quatro níveis, é isso? É, não. Na verdade, assim, até formação mesmo terapêutica, eu vou começar o ano que vem. Mas uhum. faz nível 1, um, já... se tu já é terapeuta, se tu já, tem, já trabalha assim, pode usar. E geralmente as pessoas até substituem algumas técnicas, porque uhum. realmente, assim, é, é mais simples e potente. Né? E então, potente. Eu acho uhum. que certamente tem algum aqui que usa, assim. É, eu acho que tem essa, bastante gente aqui que fez o seu curso. Uhum. É. Que já eram terapeutas de outros, assim, aí vão substituindo uhum. pela pela profundidade mesmo ali, né, o resultado em si também. Sim. Né? Mas, sim, pode ser. Mas a formação mesmo eu só vou fazer a partir do ano que vem. É, e qual mas... é, o que, que as pessoas mais sentem, assim, quando elas usam o Munchan? Elas sentem leveza, elas sentem clareza, o que, que elas sentem? Atende de tudo, pode se Atende sentir aí, até pior. Cura. Ela... <risos> Bom, se trabalhar nas sombras, elas vão se sentir pior. É, exatamente. Então, assim, é. Na verdade, assim, é um, é um trabalho profundo e sério, né? Então, uhum. não é um, não é assim, um... um uma, uma brincadeira. Não é uma brincadeira e nem um cursinho de final de semana. Sim. É, só o nível 1 um mesmo, a gente fica seis meses até poder passar para uhum. o nível 2. O nível 2 para o nível 3 fica um ano. Nossa, é, é bom. Não tem, não tem menos. Uhum. Mas, é claro, as instruções, elas se dão em até dois meses, algumas aulas, alguns, alguns encontros, mas o trabalho que é feito em cada nível exige que a, a nossa experiência aconteça, uhum. que tenha tido resultados, então, por isso que por isso que demora e eu gosto também muito de acompanhar eu acompanho todo mundo assim mesmo bem próximo faz muitas uhum. lives com perguntas que vão surgindo uhum. né, agora. então é um trabalho sério por isso que eu digo assim o que sempre sério desde uhum. desde a profundidade toda essa que a gente está falando aqui até se sentir muito mal porque tem muito para olhar tem é testoria, verdade entram ali com né com surtos psicóticos com coisas que nunca conseguiram analisar e aí a gente tem que dar uma orientada nisso tem Sim, aí vai, vai iniciar as reformas, né, íntimas, que isso Sim, dá, dá um pouquinho de dor, né? Isso, hum. Mas tem, o bom é justamente conseguir se, se olhar, se olhar. Isso, se ver, é importante. Né? A Milene está dizendo, não sei se tem a ver com o assunto da live, mas essa energia da nova humanidade, tem ligação com deixar o consumo de carne? Sonhei essa noite com pessoas meio zumbi no açougue, querendo carne e não tinha. Olha que interessante. <risos> é isso, eu nunca tinha te perguntado, sim Olha, é um assunto bem polêmico, que, uhum. uh, assim, eu particularmente não suporto nada de origem animal. animal, né? Até ultimamente, nem, nem nada próximo, assim, eu tenho, nem cozido, atualmente, estou suportando. Uhum. Mas uh, não é um pressuposto real, absoluto, que isso interfira, uh, mas em algum momento a gente até faz, por exemplo, quando vai fazer uma iniciação, a iniciação vai exigir que a gente pare com determinadas coisas que são tóxicas em determinados níveis, né? Então, por uhum. exemplo onde é que entra um consumo de determinadas substâncias que são tóxicas ao corpo, né? direto no, no fígado, no, no intestino, e isso aí, como uma energia poderosa, mas sutil, bem, vai encontrar determinados bloqueios e intoxicações que aí vão exigir né, uma demanda maior. Então, se uhum. a pessoa se limpa antes, né? faz ali um, um detox, um, uma limpeza, e deixa de consumir determinadas coisas, vai ficar muito mais mais fácil. Eu não falo assim necessariamente, porque existe um problema assim de, de, de tu recomendar determinadas coisas para quem ainda não está totalmente livre disso. Por exemplo, existem Sim. pessoas que ainda sentem mesmo a necessidade de proteína. E Animal, em sentindo, é. em sentindo, podem sentir uma anemia, pode vir a ter um problema sério. É porque é tudo mental, né? Exatamente. Mas aí precisaria fazer uma educação, que educação seria essa. Ah, Deixar alguns dias de comer para ver se o corpo reage de uma maneira positiva. Vai reeducando. Uhum. É. É, para mim é um pouquinho bem... Um é, pouquinho não, é bem especial falar sobre isso. Porque, na verdade, a minha reintegração monádica aconteceu quando eu parei é, <risos> com sim. certos alimentos. né E duas vezes no ano eu faço um jejum de sete dias só com água. Então eu percebo a minha energia quando eu fico sete dias só com água. Sim. Então, assim, é, eu posso falar disso, assim, com autonomia de dizer eu experimentei, eu sinto a diferença, então eu posso falar como que é comigo, né? É, e, a, e a minha é, energia mudou questão, muito. O, o problema é que quando as pessoas ouvem e querem reproduzir, só mas ainda não com o contato não, interno eu, profundo. é uhum. Por exemplo, assim, eu, algumas vezes, alguns tentaram ah, para economizar? Não, para economizar, não. Isso não é um motivo verdadeiro, digamos assim, né? Porque envolve outras coisas que precisaria resolver. Mas quando ela é interna, né, que a gente entende que não é aquilo que está me nutrindo, é o ponto principal, Sim. É. aí pode fazer qualquer coisa. É, para vocês entenderem como é mental, né? É, é, quando eu, eu já fazem quatro anos que eu não como proteína animal, e me falaram que eu tinha que tomar a vitamina B12, e um monte de outra vitamina que ia me faltar. Então, é, assim, só... eu sempre falo... Eu sempre faço exames, eu faço exames periódicos, né? para mim poder ver como é que tá meu sangue. E agora, o meu exame de sangue tá muito melhor do que há quatro anos atrás. E eu não tomo nenhuma vitamina. Nada. Nenhum suplemento, nem B12, nem cálcio, nada, nada, nada, nada, gente. Então, por isso que eu falo que o preparo, na verdade, é na mente, né? E se hum. você consegue mandar informação para o seu corpo que você é um ser completo... Né, que você já é perfeito e que seu corpo é uma máquina perfeita que consegue se, né, se autocurar, eu acho que está tudo bem, mas isso precisa de um preparo, não é todo mundo que ainda está né, com, com essa consciência, então aí é precisa de um acompanhamento médico. Né? É, você não... falou que está há 25 anos? 25. Hum. É bastante tempo, né? A Regina disse que ela não, não fez o curso, mas que ela participou das meditações às quartas-feiras e achou fantástica, né? É uma experiência profunda e especial. Eu também participei das meditações, muito, muito boas mesmo. Agora eu vou participar do curso. <risos> um, o ideal seria alimentar-se de luz. É, não sei se você já escutou, tem umas comunidades de pessoas que se alimentam de luz aqui na Europa, não sei se no Brasil também tem, mas aqui sim. tem algumas comunidades. Tu... Hum. Na verdade, o pessoal conhece algumas histórias minhas, né? Então, eu fiz esse processo de Sério? 21 dias, sim, porque uhum. justamente queria mostrar para alguns justamente essa, essa ideia, né? A ideia de que justamente não são os alimentos que nutrem não. Ah, e que uhum. é uma outra uma outra questão. Então eu fiz todo o procedimento. Fiz ali porque eu também já já tava então eu só parei. Eu sempre conto que tinha um amigo, né, que no quarto dia que os, os primeiros a primeira semana é sem água e sem comida, né? Uhum. Uau. <risos> sem água, eu nunca tentei sem água, apesar era, que eu fiquei três era, dias era sem era água. Em 2004, aquele hum. E justamente porque tinha muitos perguntando. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer para vocês verem como é. Uhum. E aí depois eu volto para explicar. Então, assim, como eu já estava num processo mesmo pleno, não fez diferença nenhuma. Acredito. Uhum. Tá? Mas eu consegui detectar alguns pontos nisso. Uhum. Por exemplo, assim, existe um momento, né até eu tenho certeza que uns que estão aqui já, já ouviram eu falar disso, Existe um momento ali, por exemplo, no quarto dia, que a pessoa morre. Não morre necessariamente, mas ela uhum. acha que vai morrer. Como ela acha que vai morrer, o que, que acontece quando tu acha que vai morrer? Ah, vem os sintomas, né? Vem aquele pânico. Esse. Uhum. Esse. E aí, o que, que tu faz quando tu tá em pânico? Produz cortisol. Pede ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda. Fica estressada. Aí né? é que pode haver algumas conexões estranhas. Ah, é verdade. Tá? Então, uhum. existe um lado que, sim, se não está conectado, de fato, com o teu eu superior nesse momento, tu pode pedir ajuda para quem vai te acompanhar o resto da vida. <risos> verdade. Entende? Então, uhum. existe esse outro lado. Porém, é uma experiência muito fantástico porque são né, é uma uma profunda iniciação mas uhum. precisa mesmo estar tá muito muito bem seguro e um treinamento que você faz é passar por exemplo uma semana um mês só Sim. com um tipo de alimento né para ver se ah, não sentir mais falta de nada porque comer é um vício né na verdade você, é um vício. Faz esse esse procedimento comer é um vício né? agora né, eu eu tava meio viciado de novo em algum algumas coisas Uhum. E ainda sendo assim, não comendo nada de. A gente ainda comete determinadas atrocidades físicas. Ah, com certeza. Com certeza. É. E aí eu passei por, novamente por um processo, eu fiquei quatro dias sem nada para poder restabelecer, regenerei toda a minha, a minha parte aqui interna de novo. Uhum. E agora eu estou só assim, cru, cru, né? Ah, você está crudíver agora? É, por algum momento eu vou ficar. É, é, é que o meu corpo pede, né? Ele pede, tem, tem vezes que ele me pede para ficar um mês só com frutas, ou Isso. fica um mês só com crudífero, então, né? Hum, mas, é, como eu até digo assim, tem, um, né, tem uma certeza, tem uma, uma conexão, né? uhum. e aí em alguns momentos justamente nos tira totalmente a, a vitalidade, justamente uhum. o contrário do que dá aparente vitalidade aos demais, então. Sim, e tem uma coisa interessante também, Delci, porque eu já fiquei 21 dias só com água, e uh, o que eu consegui comprovar também é que quando você está realmente conectado e uhum. sabendo que você produz o que é necessário, né, através do ar que a gente respira e tudo, é, eu não emagreci tanto. Isso, exatamente. Eu não, não perdi tanto peso em 21 não. dias. Tu só uhum. perde aquela quantidade, justamente, do, do, do que tu ingeriu, e tem uma retenção de é. líquido bem grande, né, por conta é. disso também, né? uhum. mas demais... Mas, né? como eu também fiz a experiência de uma vez fazer sete dias de água, e como eu não estava tão conectada naquela época que eu estava tendo muitas coisas, né, para me fazer e preocupações, nesses sete dias eu perdi tantos quilos <risos> em comparação uhum. com os 21 e... dias. Sim, então, sim. né? Eu já, eu já fiz as duas experiências, por isso que eu posso falar com muita autonomia sobre é, o jejum sim. e o que eu senti, né? E é muito muito interessante tudo isso, né? Saber sim. que a gente realmente não necessita desses alimentos para sobreviver, né? Sim. É. Bom Deus se a gente já está aqui há mais de uma hora. <risos> É muito gostoso falar com você, não dá vontade de parar, porque é tanto tanta assunto que bom. legal. Bom, mas isso aí é um, é um pretexto para eu te convidar de novo. Tá é bom. Eu espero que você goste de ficar aqui também conversando, né? Porque gosto, sim. É bem agradável, bem agradável. E as eu espero que gostam. o pessoal goste também. Ah, gosto. Acho que está todo mundo gostando aqui pelos comentários. Aqui está todo mundo amando a live. A, a Lucy Vanéia está dizendo, eu fiquei 15 é. dias com arroz integral, foi uma limpeza Isso, para é Sim, A gente pode fazer vários tipos de jejum, né? Podemos é. fazer também um jejum que é muito importante, que é das redes sociais, da televisão. Exatamente. Então, <risos> esse, esse é um jejum é... muito importante. É, O pessoal é. fica pensando, né, mas o jejum é mesmo de coisas que nos incomodam, de... de de dizer um desaforo, Sim. <risos> de se incomodar. É, agora o pior jejum que tem para as pessoas pipim. fazerem é dos pensamentos negativos. É, ficar é, um é, dia é. inteiro sem pensar nada negativo, olha, tenta fazer esse jejum, é uma, uma libertação. Ah, sem <risos> Bom, todo mundo amando aqui a live, muito obrigada, gente, pelos comentários, nós tivemos aqui por mais de uma hora, mais de 60 pessoas na live, muito obrigada pela companhia de todos vocês aqui, eu acho que eu vou convidar o Delci de novo para vocês, vocês gostaram dele com certeza, né, então, se vocês tiverem alguma pergunta, eu tenho certeza que o Delci vai passar depois para poder olhar os comentários, né, os... os... Os likes, por favor, você que está aqui, não deixa de, de dar um like, né? Assim você faz com que esse conteúdo se, se espalhe, compartilhe com algumas pessoas, porque a gente conversou sobre, sobre assuntos muito importantes, né? Eu acho que vai contribuir com muitas, com muitas pessoas, né? Que talvez tenham alguma dúvida sobre isso. Delci, você gostaria de dar suas últimas palavras? Eu gostaria de dizer né que façam isso, né? Conectem com o seu superior, procurem dentro do possível justamente esse, esse jejum aí de preocupações, de problemas, né? Tem uma coisa bem simples que a gente faz, que eu recomendo muito. Fecha a porta do quarto, apaga a luz, respira, né? fica ali. As pessoas pensam que às vezes para meditar precisa ir para um retiro, né? É só fecha <risos> a porta do quarto ali o melhor retiro, né, que às vezes ali a gente vai entender, a gente vai entender quem a gente é o que nos incomoda de fato uhum. isso muda totalmente a nossa vida, totalmente a partir nossa. do momento que a gente começa a entender aí sim, a gente pode procurar as ferramentas reais que vão proporcionar que isso se instale de fato em nós, né? mas sem a gente entender o que de fato nós somos e por que nós reagimos de determinada maneira uhum. aí a gente fica batendo em todas as portas é verdade. Abre elas, entrem em todas, mas não fica em nenhuma, né? E esse é eu... não fica dentro da gente. Verdade, verdade. Eu sempre digo assim: nós temos que estar satisfeitos e nos sentirmos agradáveis dentro da nossa casa, que é o nosso é. coração. Exatamente. E, e ali nós estamos agradáveis, podemos ir para qualquer lugar, que todo lugar vai ser lindo e maravilhoso e cheio de paz, Perfeito. né? Uhum. Perfeito. E aí a gente consegue chegar à casa do Pai. É. Né? <risos> Bom, Deus, sim, muito obrigada. Bom, você continue Obrigado aí. Só me, a gente só se despede aqui de todo mundo que esteve. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês, por todos os comentários, pela energia gostosa que vocês dão aqui para a gente. Né? Obrigada mesmo. É, deixa eu só ler esse último comentário aqui. Keren, tenho necessidade muito de limpar os pensamentos, pois o excesso de pensamento nos angustia e nos traz expectativa. Isso tem tudo a ver com as influências externas, né? É, e exatamente. se a gente aprender a desligar um pouquinho do externo, das redes sociais, de talvez ficar uma semana sem conversar com ninguém, nem por telefone, isso já vai te ajudar bastante a não ser tão influenciada nos seus pensamentos e nos seus sentimentos, né? Não sei se o se tem alguma coisa para falar <risos> sobre isso. É, geralmente tem né, muita, muita informação aí que a gente traz e que precisaria analisar mesmo cada caso em particular, né? Mas uhum. por aí, começa por aí. Só o fato de ficar em silêncio por uma semana, né? Tenta meditar, tenta ficar em silêncio e observar, observar todos os seus pensamentos, observar suas palavras, observar suas atitudes. Isso já vai ajudar você a entrar em um caminho né, que, que vai te direcionar a paz, tá? Sim. Então, gente, muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês e nos vemos na próxima live. Tchau, gente. Muito obrigado também. Até mais.